Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 de Ótica. Hoje falaremos de fontes luminosas, processos, meios e princípios básicos da ótica. Um feixe de luz é formado por infinitos raios de luz. Mas como simplificação, vamos representar sua propagação como um único raio sendo que o raio de luz é a reta orientada associada à direção e ao sentido de propagação da luz Há dois tipos de fontes de luz. As fontes luminosas, que são primárias e, portanto, emitem luz própria, como o sol, uma lâmpada ou um lampião, e as fontes iluminadas, que são secundárias e, portanto, apenas refletem a luz das fontes primárias, como a lua ou o asfalto, que desfunde a luz de um poste. Há ainda a fonte de luz que é aquela que possui dimensões desprezíveis em relação à distância do objeto iluminado como uma estrelinha no céu que você se esforça para enxergar e vê apenas um pontinho pois ela está muito distante quando a luz incide em um objeto há três processos que podem ocorrer primeiro a absorção que ocorre quando o material consegue absorver energia luminosa ela faz com que carros escuros esquentem mais que carros claros ao sol. Os carros pretos, por exemplo, absorvem a maior parte da luz do sol, já os carros brancos refletem a maior parte dela. Segundo, a reflexão, que ocorre quando a luz emitida sobre um material é reemitida, chegando assim aos nossos olhos. Ela faz com que enxerguemos objetos que não emitem luz própria, como esses. E o terceiro processo é a transmissão, que acontece quando a luz emitida sobre um objeto é transmitida totalmente ou em partes. Exemplo disso são os óculos amarelos, que quando colocamos nos fazem enxergar tudo amarelo. Ao incidir sobre os materiais, a passagem da luz pode caracterizar os meios como opaco, quando a luz não se propaga através dele. Translúcido, quando a luz se propaga parcialmente através dele, sendo difundida para várias direções. Ou transparente, quando a luz se propaga totalmente através do meio, sem sofrer nenhuma difusão. Além disso, a luz possui três princípios básicos. Primeiro, propagação retilínea, ou seja, a luz caminha em linha reta, dessa forma. Segundo independência dos raios de luz, ou seja, quando dois raios de luz se cruzam, um não interfere na propagação do outro e segue em caminho normalmente. E o terceiro princípio básico é a reversibilidade, isto é, o caminho seguido por um raio de luz não muda se alterarmos seu sentido. Observe o exemplo. Não importa onde está a lanterna, o caminho da luz é o mesmo. Basicamente, isso faz com que você veja uma pessoa pelo espelho e ela simultaneamente veja você. Obrigada e até a aula que vem!